Bom dia. É... Desculpe o atraso, mas tivemos uma entrevista coletiva, tivemos o um candidato teve uma entrevista coletiva bastante frequentada aí do lado, e foi um pouco difícil abrir caminho para chegar até aqui. Então, é bem-vindo, viro à Academia Brasileira de Ciências. É um prazer recebê-lo aqui. A Academia Brasileira de Ciências, evidentemente, tem uma postura apartidária, mas não a política, porque nós defendemos uma política de ciência e tecnologia que leve ao desenvolvimento sustentável do país. E estamos convidando todos os candidatos a presidente a virem aqui. Estamos muito satisfeitos por ter aceito esse convite. É, eu quero mencionar, senhor, algumas das pessoas que estão aqui, é, essa reunião se dá em meio a um simpósio que nós estamos realizando sobre grandes projetos da ciência brasileira, e com, de colaboração internacional. Então, temos aqui uh, cientistas, pesquisadores, de não só do Rio de Janeiro, mas também de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, né? uh, e o simpósio tem um intervalo agora justamente para conversarmos sobre ciência e tecnologia. Então, eu quero cumprimentar o Wildeu Moreira, presidente da SVPC, companheiro de luta em defesa da ciência, da tecnologia, da inovação, da educação de qualidade no Brasil. O Francis Bogossian, presidente da Academia Nacional de Engenharia. O Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia. Então, aí os engenheiros também representados nessa reunião. Temos também o Vatanabe, que é diretor COP, aqui presente. É, quero cumprimentar também é, os membros da diretoria da Academia Brasileira de Ciências, que estão presentes aqui. João Fernando Gomes Oliveira, que é o vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, professor da Universidade de São Paulo em São Carlos. Oswaldo Alves, que é vice-presidente regional de São Paulo, professor da Unicamp. José Murilo de Carvalho, que é diretor aqui do, do Rio de Janeiro. Cumprimentos também a Helena Nader, que já foi presidente da SBPC, lá está ela, né? grande guerreira da ciência, né? grande companheira de lutas também. É, quero cumprimentar também o Augusto Gadelha, diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, Marcelo Morales, diretor do CNPq, Jorge Guimarães, presidente da Embrapi, tem feito um trabalho fantástico de aproximação da academia com as empresas, é, cumprimento também, não estou fazendo na ordem, não. aqui a, a, o protocolo é um pouco caótico, é? É, cumprimento também o, o, o deputado Pedro Fernandes, que é candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, é, o que mais aqui, vamos ver, Augusto Raup, subsecretário de ciência e tecnologia do, do Rio de Janeiro, está por aí, em algum lugar? atrás, isso aí tá? Fernando Rizzo, diretor do Instituto Nacional de Tecnologia tá? Tá? e possivelmente esqueci de outros que estão por aí mas enfim, temos vários representantes aí, custos da comunidade científica, membros da comunidade do Rio, de São Paulo, Minas Gerais uh, Rio Grande do Sul, como mencionei então é, em, no encontro anterior eu deixei para entregar os documentos da academia no final da sessão, foi caótico então, aproveito para entregar agora. Então, eu queria lhe entregar aqui o documento da ABC aos candidatos à presidência do Brasil. Tem uma série de propostas para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento da inovação também. E é uma plataforma realmente de, perro, de Estado, até mais do que governo, para ciência, tecnologia inovação. E o título é Ciência, Tecnologia, Economia e Qualidade de Vida para o Brasil uma vez que ciência, tecnologia e inovação estão intimamente ligadas à qualidade de vida. Quero transmitir também esse projeto de ciência para o Brasil, que foi um trabalho de mais de dois anos, envolvendo 180 cientistas, e que fizeram esse volume, que tem 16 capítulos, pensando sobre várias áreas da ciência brasileira, com um estado da arte, propostas de política científica. E também tem um capítulo aqui especificamente sobre inovação. Então, esse livro aqui, Projeto e Ciência para o Brasil. Presentinho aí, uma lembrança. E, finalmente, né, esse livro aqui, que é um livro que comemora os 100 anos da Academia Brasileira de Ciências, Ciência no Brasil, e que também tem uma história do, da Ciência no Brasil aqui. Em particular, aqui dentro, na página é, 20 livro, a página 20 fala sobre o Sobral, o eclipse solar em Sobral. Então, está aqui a descrição da, da, da reunião de sim que ocorreu naquela época, a observação de um eclipse foi fundamental para confirmar uma teoria do Einstein. Aqui, essa literatura para o, para o senhor. Então. então. Eu queria, logo de início, fazer uma breve introdução, cinco minutinhos, tá bom? Cinco a dez minutinhos. Sobre a questão da ciência, da inovação no Brasil. É, quero começar com uma questão emblemática e muito recente. É, há pouquíssimos anos atrás, as pessoas diziam que o pré-sal seria uma aventura, ia dar certo, caro demais. Agora, o pré-sal é responsável por mais de 50% do petróleo produzido no Brasil. Não foi sorte, não foi mágica, foi ciência. Ciência que envolveu laboratórios espalhados pelo Brasil inteiro, colaborando com a Petrobras né, e que levaram a essa, essa, essa grande produção de petróleo de melhor qualidade até o petróleo do pré-sal. Temos muitos outros exemplos. A segurança alimentar é outro exemplo da ciência brasileira. A produtividade da agricultura é um grande exemplo da ciência brasileira. A produtividade da soja foi aumentada, multiplicada por pelo menos quatro vezes. Em alguns estados, em algumas regiões do país, chega até oito vezes, com aumento de produtividade. Ciência brasileira. Embraer, ciência brasileira. Separação de isótopos de urânio, lá no Centro Tecnológico da Marinha, ciência brasileira. Empresas com base tecnológica, com protagonismo internacional, temos várias aqui no Brasil, ciência brasileira. Então, a ciência brasileira já deu demonstrações que serve à sociedade brasileira. Na área de saúde, essas demonstrações são evidentes. É? Tivemos a epidemia recente da, da Zika, onde a ciência brasileira brilhou intensamente, não, é? não só através de publicações importantes, das melhores revistas internacionais, mas também mostrando à sociedade que nós, esses cientistas, estão aí para enfrentar os problemas que afetam a sociedade brasileira. Então, em várias áreas, nós a ciência brasileira demonstrou é? que consegue atender as exigências, as necessidades da sociedade brasileira. Temos vários desafios pela frente. De fato, esses projetos, esses programas, apontam para esses desafios. O Brasil tem um grande desafio em novas tecnologias. É um lugar ideal para desenvolver uma biotecnologia baseada na biodiversidade brasileira. Nós temos 20% da biodiversidade mundial. É? Uma biotecnologia baseada nessa biodiversidade vai ajudar a fazer medicamentos para a população vai ajudar a democratizar tratamentos de saúde que custam caríssimo hoje em dia, que nós podemos baratear com ciência brasileira. É, temos a questão das energias alternativas, que também depende da ciência para serem realizadas, a inteligência artificial, que vai mudar vai mudar o panorama mundial. O Brasil não pode ficar atrás disso. É, temos, no entanto, problemas. De 2011 a 2017 o Brasil desceu 22 casas no índice global de inovação. De 47º lugar a 69º lugar. Então, temos um problema na área de inovação. É, basta ver que, se, se nós olharmos o percentual de pesquisa e desenvolvimento é, no Brasil, o percentual do governo é entre 50% e 60%. O percentual das empresas é o resto. Na Coreia do Sul, Percentual de investimento de preso é três quartos do investimento total. Então, é, na área de inovação, nós temos uma questão que precisa ser enfrentada, e esse documento menciona pontos importantes para enfrentar esse problema criar-se um ambiente de inovação no Brasil que está faltando. Não é? Isso não tem jeito, tem que ter liderança do governo. É? Em outros países tem sido assim. Não é? Quando houve uma verdadeira reviravolta nos Estados Unidos, na época em que o Sputnik foi lançado pela Rússia, pela União Soviética, foi um discurso do Kennedy que mudou a situação. Ele disse: em menos de uma década vamos botar um homem na Lua e colocar em nove anos. Mudar o ensino básico, mudar a educação básica, mudar o perfil industrial e colocar um homem na Lua. Então, nós estamos precisando no Brasil dessa ação de governo, uma ação firme liderando no sentido de colocar a sociedade brasileira nos trilhos, nos trilhos da educação de qualidade para todos, né? na ciência e tecnologia, da inovação tecnológica, da inovação social. Então, tudo isso é muito importante. Claro que as empresas devem participar, mas a liderança tem que vir do governo. Por isso mesmo é que estamos convidando os candidatos a presidente para colocar a ciência e tecnologia na pauta. Houve uma pesquisa recente que mostrou os problemas prioritários para os cidadãos brasileiros eram saúde e educação, duas áreas que estão estreitamente ligadas à ciência e tecnologia. Eles não falam diretamente em ciência e tecnologia, mas falam indiretamente em ciência e tecnologia. Então, o Brasil tem atualmente cerca de 700 pesquisadores por milhão de habitantes. Países da OCDE têm 3.500 pesquisadores por milhão de habitantes, alguns têm 7.000, 8.000 pesquisadores. Então, a Argentina tem 50% a mais que nós. Agora, se isso fosse jogo de futebol, dava briga. Né? Então, temos 700. Por que temos 700? Não é só a questão do ambiente de inovação. O ponto central aí é a educação básica. Nós estamos desperdiçando milhões de cérebros nesse país. É um país desigual e a educação básica nos está ajudando. Ao invés de eliminar a diferença entre estudantes que vêm do lar em que nasceram, ela reforça. É força. Os estudantes das comunidades têm educação pior que os estudantes da classe média, das classes mais abastadas. Então, são questões importantes que a Academia Brasileira de Ciências vem levantando já há muito tempo. São várias publicações nossas mencionando essas questões e que têm que ser atacadas. Não podemos esperar mais. Né? Outros países estão levantando voo e nós estamos patinando. Essa é que é a verdade. Uh, recentemente, em anos, vimos cortes orçamentais atacaram violentamente a ciência e a inovação no Brasil é, o senhor mesmo mencionou na, na, na entrevista coletiva né, que o Brasil tem agora o menor orçamento de ciência e tecnologia dos últimos 16 anos comparando com o orçamento de 2010 corrigido pela inflação o orçamento desse ano é cerca para ciência e tecnologia tirando a parte de comunicação que foi agregada ao ministério é cerca de um terço um pouco mais de um terço do orçamento de 2010 essa é a razão da crise é por isso que jovens pesquisadores estão deixando o país. É por isso que laboratórios estão fechando. É por isso que existe desesperança na comunidade científica brasileira. Nós temos que reagir. Nós temos que reagir. Então, é, o teto de gastos, parte da premissa de que para reduzir a dívida em relação ao PIB, é preciso cortar gastos. Esquece-se que uma maneira de reduzir essa relação é aumentando o PIB. E quem aumenta o PIB é a ciência e tecnologia. Então, é, eu não sei, eu acho, até outro dia eu brinquei, eu acho que devia ser obrigatório que os nossos economistas tivessem cursos sobre importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento nacional. Parece que perderam esse curso na sua graduação, na sua pós-graduação. Importantíssimo isso aí. É? Enquanto eles dizem que, em época de crise, é preciso cortar gastos e todos têm que se sacrificar, é? a China, em época de crise, aumenta seu investimento em pesquisa e desenvolvimento, em particular... Aumentou em 2012 o investimento em pesquisa básica em 26% em relação ao ano anterior, atingindo 2,05% e pretende atingir em 2020 2,5% de pesquisa e de desenvolvimento. A Coreia do Sul já passa dos 4% e quer chegar a 5% do PIB. Os Estados Unidos deram um belo exemplo até para o nosso Congresso Nacional. Trump enviou para o Congresso norte-americano uma proposta orçamentária com cortes severos na parte de ciência e tecnologia. O que é que fez o Congresso? Numa ação bipartidária, anulou os cortes e, além disso, agregou ao orçamento 20 bilhões de dólares. Uma resposta bipartidária e o Trump humildemente teve que assinar, né? porque eram os dois maiores partidos apoiando essa, essa reviravolta no orçamento. Então... Essa questão é fundamental Para a ciência brasileira A Academia Brasileira de Ciência, a SBPC Tem lutado muito em relação a isso As sociedades científicas em geral Estão juntas nisso Nós temos uma frente aí Com o Conselho de Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia Com o Andifes Com o Conselho de Fundações de Amparo à Pesquisa Com o Conselho de Secretarias Municipais De Ciência e Tecnologia Uma frente em defesa da Ciência e Tecnologia E fazemos isso, candidato é, é, Terminando porque acreditamos que, no mundo contemporâneo, o poder do conhecimento é muito maior que o poder das armas. Muito obrigado por sua presença. Bom, muito bom dia a todas e a todos. Mil perdões pelo, pelo involuntário atraso. Estou na, na área aqui já há 15 minutos de antecedência, mas só consigo chegar aqui, e eu tenho horror a isso. Portanto, me desculpem, e, e eu quero ver se eu tento ser o máximo objetivo possível para não lhes importunar muito mais do que já fiz. Meu caro professor, doutor Luiz Davidovitch, cujo nome cumprimento a toda a comunidade técnico-científica do Brasil. Não sem saudar também uma mulher, professora Helena Nader, que tem... É, papel extraordinariamente relevante e é referência para mim desde muitos anos. Uh, enfim, eu, eu já comecei a correr o risco, vou fazer como se, de, de não nomear todos, cumprimentei um homem e uma mulher e vou fazer como a gente fazia nos, antigo, nos antigos comícios do Ceará, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Eu faço aqui duas, uma apresentação de um... Breve currículo para credibilizar o que eu quero dizer aqui, que é um, é, é um pouco eloquente, porque eu me sinto num momento absolutamente importante da minha caminhada rumo à presidência da República, se for essa a vontade da maioria do povo brasileiro. Eu tenho no meu currículo a honra de ter sido governador do Ceará, que criou o sistema de ciência e tecnologia. cria a Secretaria de Ciência e Tecnologia, cria a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa, que cria a lei... Né, que vinculou parte dos ICMS ao financiamento, e lá não se trabalha contingenciamentos, portanto, é, um, é de status é, contínuo. Participei e mediei pessoalmente, porque me interessa muito isso, a, dis, a discussão entre, a divisão desse fundo é, entre pesquisa básica e pesquisa aplicada, tenho muitos vivos esses argumentos de lado a lado. E, como compreendo que a ciência e a tecnologia é um desdobramento sinequano da educação, é, eu também apresento alguns dados. Saiu muito recentemente o dado do, do, do, da avaliação do ensino fundamental do Brasil. E o Ceará, que tinha 77 das 100 melhores escolas fundamentais do país, agora tem 82 das 100 melhores escolas fundamentais do Brasil. É muito lisonjeiro, em homenagem aos professores, à comunidade que trabalha nisso, aos pais de alunos, aos estudantes, que são, afinal de contas, aqueles que têm sido avaliados e têm nos dado esse orgulho, é muito lisonjeiro para nós imaginar que só restam 18 das melhores escolas para o resto do Brasil inteiro. Né? E o melhor IDEB do país é onde nós começamos esse trabalho, é a minha cidade, Sobral, é, que é aonde se desenhou, ali, onde se observou o eclipse, por uma fatalidade, nublou na mesma latitude na África, mas nós temos um orgulho muito grande disso, temos monumentos, temos uma série de, de, de memórias disso. Então, isto dito, que é a autorreferência de candidato precisando de voto, vamos conversar um pouco sobre a questão programática. Deixem, por favor, que eu lhes fale sobre o Brasil em geral, porque de ciência e tecnologia muito mais entendem vossas mercês do que eu. Não que eu deixarei de refletir isso especificamente, mas eu tenho pedido aos auditórios que a gente procure compreender de forma holista a grave e complexa questão brasileira. Sem o que as nossas, as nossas agendas ou identitárias, por um lado, ou fragmentárias, ainda que nobilíssimas, por outro, não terão guarita, não terão desdobramento, não terão praticabilidade. Eu quero também, ainda, saudando as autoridades civis militares e eclesiásticas, cumprimentar o jovem Pedro Fernandes, que é o nosso candidato a governador do PDT, foi secretário de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, e é um, uma alternativa que nós estamos querendo oferecer ao povo do Rio de Janeiro, diante de tudo que tem acontecido. Pois bem, eu dizia que o Brasil precisa conhecer de forma complexa o quadro nacional. Eu posso, eu posso falar em pé? Eu acho que esse microfone... Não, cansa. Está com ele de professor. É ali? Eu tenho dito basicamente que o Brasil precisa mudar, e isso parecendo ser um truísmo em certos ambientes, como provavelmente é esse, não o é se nós cotejarmos com um certo consenso que há na elite brasileira. E a elite aqui não é uma coisa que eu quero falar como supondista negativo. A elite são os tomadores de decisão, são as referências da política, da economia, que celebram aí uma espécie de consenso que absolutamente está nos levando para o brejo mas de uma forma absolutamente chocante. Se não vejamos, para nos proteger das emoções, das paixões, os números. O Brasil tem hoje, tenho repetido, 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões e 200 mil pessoas na informalidade. E vamos ver, isso aqui significa que tem 32 milhões de pessoas, mais 13, 700, fora de qualquer esforço de produtividade coletiva, fora de qualquer contribuição para os regimes previdenciários, que tem, por lógica, a relação formal de trabalho. Então, não é trivial. E o Brasil tem 63 milhões de pessoas, quase metade da população ativa, com o nome sujo no SPC, colapsadas no crédito, que é o principal motor na vida brasileira de atividade econômica, que é o consumo das famílias. O desdobramento disso na vida social nos indica a selva, para reforçar a ideia de que nós precisamos mudar. O Brasil anotou nos outros 12 meses, oficialmente registrados, 63.880 homicídios. Quase todos jovens, quase todos pobres, quase todos pardos das periferias do país. O Brasil anotou, isso me choca, cada dia que eu vou estudando, me dá um nó na garganta. Infelizmente, eu transformo em energia para lutar. Às vezes, até um certo gás, vamos chamar esse... Bolsonaro de jumento de carga, porque é necessário que a gente desmoralize esses sargentões que acham que podem tutelar a vida nacional. Isso tem que ficar bastante claro, porque esse tipo de cobra a gente deve matar antes de nascer. E eles estão muito agitadinhos, estão muito muito animadinhos, muito agitados, estão se sentindo autorizados a fazer. Pois bem, o número que eu queria dizer que me, le me traz esse nível de desasperação é que oficialmente se registraram 60 mil estupros de mulheres brasileiras nos últimos 12 meses. E os especialistas me dizem que isso deve ser menos de um terço da verdade, porque as mulheres se constrangem de ir às delegacias, muitas delas, não é pela essa violência machista, se sentem semi-culpadas, meio-culpadas de terem sido vítimas desta barbárie, porque pintaram o rosto de um jeito ou usaram a roupa de outro jeito acular. Então, esses números né, já deveriam recomendar a uma sociedade que tem sensibilidade social a necessidade de mudança. Mas aí alguém acha que eu sou vesgo, inclinado para a esquerda e tal. Mas vamos olhar aqui outro, outro número. O Brasil fechou 220 mil pontos de comércio do desmantelo do governo Dilma para o fundo do posto do governo Temer. 220 mil lojas foram fechadas em três anos no Brasil. 13 mil indústrias fecharam no nosso país, na hora que a gente precisa desesperadamente industrializar o país, agregar valor, gerar empregos, cobrar os impostos que são mais volumosos que vêm da indústria. 13 mil indústrias foram fechadas no Brasil mantendo do governo Dilma para o do posto do governo Temer. 1.300 no último ano, 1.600 no último ano, o que significa que a tendência está recrudescendo nesse momento. Ou seja, para não lhes cansar a qualidade que tem, essa plateia distinta da maioria do nosso povo, que não tem, não, aqui está um punhado de números muito eloquente a, re a recomendar a mudança. E aí começa o drama político brasileiro. A mudança, a, a, a, concordem comigo, a mudança não se trata de trocar Francisco, Maria ou José por Pedro, Antônio ou Rita. Se fosse isso, era mais fácil. O problema do Brasil é muito mais grave e complexo. Trata-se de desenhar estruturalmente uma compreensão do Brasil, do seu papel no mundo e a relação complexa do Estado Nacional Brasileiro falido com a nossa economia e com, as, e, e com as inerências dessa economia, entre elas e especialmente a inteligência nacional, a ciência, a tecnologia e a inovação. Ou seja, é preciso que nós nos livremos de alguns dogmas que ainda hoje infestam a vida nacional depois de todo esse descalabro e que vem na esteira de uma avassaladora onda de propaganda ideológica que é capturada no Brasil por uma certa elite, pouco lida, ou parte dela muito lida, mas lida nos manuais dos Estados Unidos, que não compreendem empiricamente a observação da nossa realidade, e ficam replicando esse dogmatismo usando exemplaridades caricatas que não faltam né, da deformação do Estado. Então, o Estado brasileiro está cheio de deformações, a corrupção, virou o centro do discurso reacionário brasileiro, e aí nós chegamos ao paroxismo em que o moralismo de Goela está a serviço da moralidade mais grave e mais chocante do país. Olhe, é um inferno o ambiente onde nós estamos. Para racionalizar isso, substituir essa, esse debate passional, fascistoide, por um lado, né, ultra-caudilesco, por outro lado, nós precisamos tentar o um método e a ideia aqui é oferecer ao povo brasileiro com começo, meio e fim as bases de um projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer uma coisa e quer abrir e abre uma pulsão de conflitos todos politicamente muito muito arriscados. O projeto, por exemplo, supõe banido imaginário da elite brasileira o mito neoliberal, a crença ilusória que jamais funcionou na história da humanidade em tempo algum de que o laissez-faire, de que o espontaneísmo individualista do mercado tem a força, a condição, a inteligência e as energias para resolver o nosso problema. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. E, a partir da crise de 2008, não há mais um sequer acadêmico relevante no mundo que defenda esta impertinência. Por uma questão simples. A questão simples é as condições de empreender não são globais. A única coisa que está globalizada de verdade é a informação. E a informação plota na cabeça de cada periférico do planeta Terra uma expectativa de consumo que se refere ao bom, bonito e barato que a vanguarda produtiva mundial produz em condições muito peculiares. E essas condições não são democraticamente espalhadas pelo globo terrestre. A condição de financiamento. O Brasil nós não tem nem a palavra em português para nomear venture capital, né? que é o dinheiro que se associa a uma inovação de alta potencialidade, mas de alto risco, porque não tem precedente, sem garantias, porque o inovador normalmente é um jovem pesquisador, não tem patrimônio, está começando. Ou seja, aqui não nasceria nem o Facebook, nem o Google, nem a Apple, nem a Microsoft, nenhuma dessas startups que explodiram no mundo, porque estou falando da condição, do perfil do capital. Falar do custo já é quase vulgar. Nos Estados Unidos se financia, quando se toma um empréstimo, um agricultor, um pecuarista, industrial, um comerciante, a 1,75% de taxa de juros ao ano. Aqui no Rio se desconta R$ 1,75 a duplicata ao mês. Foi para competir uma economia que se financia nessa condição com a outra, arbitrada por um consumidor incauto que está próprio, simplesmente buscando o bom, bonito e barato, sem qualquer outra ordem de consideração, não fica um, meu irmão, vai ficar na rima. Mas a outra questão é a escala. A outra variável que não é globalizada é que as, as, as, as, as vanguardas globais se apresentam para competir com mega escala. E escala é basicamente o ponto de partida de economias domésticas, de mercados internos, que o Brasil potencialmente tem que abandonou como um valor intrínseco, né? destruindo a própria possibilidade de você usar isso como uma potencialidade competitiva nas relações internacionais. Resultado prático, uma calça jeans produzida num bilhão de unidades numa fábrica de Xangai chega mais barato do que custa produzir na sulanca de Caruaru, onde toda essa agenda reacionária do empresariado descuidado do Brasil, a agenda já está praticada. Lá não tem direito trabalhista, lá não tem, não tem previdência, lá não tem tributo, lá não tem absolutamente nada. E a calça jeans chinesa chega lá mais barata, porque é um bilhão de unidades, é mais barato produzir, basta ganhar meio centavo na unidade. E terceira assimetria tem a ver centralmente com o nosso encontro hoje. Esse produto ou serviço que as vanguardas oferecem se apresenta para competir Up to date ao último estágio de domínio tecnológico. Incautamente, nós não somos obrigados, nós não somos induzidos a refletir a nossa decisão de consumo, mas nós queremos o último estágio. É o smartphone de última geração, com tantos megapixels na câmera, é o, é o meio de diagnóstico médico de ponta, é a química fina de ponta, é o bem de capital de ponta, é a informática embarcada de ponta. E nós descuidadamente fomos achando que podíamos competir como se o domínio técnico-científico fosse uma, uma, uma coisa democraticamente distribuída pelo mundo. Não é. Pelo contrário, já está virando gueto dentro das nações desenvolvidas. Você comparar a qualidade do trabalho de um trabalhador do Vale do Silício, na Califórnia, com o um mexicano que serve a, a, a comida dele no restaurante, na Califórnia, do outro lado da rua, já, produz, já está produzindo novas tensões no mundo Dentro dos países de vanguarda, dentro dos países ricos, o que não dizer os países inteiramente periféricos, como é o caso de um país como o Brasil. Não se pode dar o luxo de simplesmente engatar o trem do vanguardismo produtivo, porque nosso povos têm 208 milhões e 500 mil pessoas para consumir esse estándar né? de alta excelência tecnológica que nós crescentemente desaprendemos de produzir. E o resultado prático é que bastou o Brasil crescer um tantinho de nada, se apresenta um buraco monstruoso na nossa conta com o estrangeiro e nós, ciclicamente, alimentamos o nosso povo com a ilusão de que nós vamos pagar celular, microeletrônica, é, telecomunicações, informática com soja bruta, milho bruto, minério de ferro bruto e petróleo bruto. Essa conta não fecha. Quando vai muito bem, pelos ciclos de commodities, o Lula vira popularíssimo. Por quê? Porque estavam vendendo 190 dólares uma tonelada de minério de ferro, estávamos vendendo 110 dólares um barril de petróleo. E o mesmo partido, a mesma turma, eu junto, inclusive, sempre criticando e preocupado com a falta de visão estratégica, assistimos o oposto. Quando a Dilma cai, que era 190 dólares a tonelada de minério de ferro, estava 38. O que era 110 dólares o um barril de petróleo com o Lula, virou 30 com ela. Então, ao invés da gente fazer a pedagogia disso, resolvemos ir para a marquetagem e cooptar o quinto nível do baronato neoliberal, trazendo o Levi para resolver a equação estratégica do Brasil. Isto é, em rapidíssimas pinceladas, drama brasileiro. Isso nos traz ao tempo presente. No tempo presente, esse projeto, e por, por nacional, pelas razões que eu incluí, ele tem que ter um objetivo de fundo estratégico, ele tem que ter a dialética da partida, se o que será uma mitologia, será um devaneio, um sonho descolado da realidade. Eu andei estudando, nesse período que eu me retirei da política brasileira para a experiência acadêmica, eu me fazia uma pergunta: será que existe uma premissa civilizatória? Será que existe um elemento objetivo que a gente possa identificar por detrás da variância institucional, das línguas, das histórias peculiares das nações? Será que existe uma premissa que explique que civilizações se desenvolveram, por que civilizações outras não se desenvolveram ou estão desenvolvidas de da tarde? E eu tenho para mim para discutir que sim, que há uma premissa. Por detrás das línguas, das nacionalidades que são intransplantáveis, me parece que as nações que sustentam o desenvolvimento historicamente ou na contemporaneidade do mundo um, têm três elementos em comum. Primeiro, um alto nível de formação bruta de capital doméstico, ou seja, o capital que sustenta desenvolvimento e é civilizatório é aquele que sustenta em casa, que já colide com a premissa dessa ortodoxia que está aí, para deveríamos ser um bom moço internacional, arrochar, cortar, destruir, provocar el excedente, porque seremos salvos né, da nossa incapacidade de gerar nossa própria energia motriz e de desenvolvimento pelo capital dos outros formação lamentável e doída. Nunca aconteceu na história do planeta Terra esta agenda é, alquímica, fala todo dia, é, Meirelles, Amoedo, essa turma que acredita piamente nessa, nessa mitologia, porque nunca estudaram e tem uma certa propensão ao colonialismo cultural. Né? Então, basicamente, não há esse precedente. O que sustenta o desenvolvimento é o nível de formação bruta de capital. Isso é uma digressão que não cabe tanto aqui, mas vale dizer, confrontando a percepção neoliberal, que o nível de formação bruta, ou seja, a construção da poupança de uma nação, não é consequência fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. No caso brasileiro, é flagrante que está fazendo mal feito pelo sistema tributário regressivo, que cobra mais de mais pobre, cobra menos de mais rico, que tributa consumo em vez de tributar retenção especulativa de renda e transação de gerações é, é, sem, sem tributação, sem pagamento, que não cobra tributos de, de dividendos empresariais, que escorcham as empresas, então, país de empresa quebrada e empresário rico. Isso é e nepotista, o capitalismo nepotista brasileiro. Segundo, jamais prosperou qualquer sociedade, volto a dizer, pouco importa o desejo institucional e mais ainda pouco importa a retórica. Por detrás do ex civilizatório, nós vamos encontrar invariavelmente uma coordenação estratégica entre governo, empreendedor privado e pensamento técnico. Isso pode ser o modo chinês, planos cenais, planos decenais, planos meio século, com objetivos estratégicos, pouco importa as oscilações de mercado, a China está crescendo, um Brasil siderúrgico por ano, não é porque tem demanda de aço, a China está crescendo porque estabeleceu para si que em 30 anos será dominadora do mercado de aços planos do planeta Terra. Informação, o Brasil exporta quase todo o minério de ferro que a China usa e a China já perfura 25% do mercado de aços planos do Brasil. Minério passeia agrega valor. Sabe o que a China está fazendo agora? Está, viu que 20% das usinas de açúcar e álcool do Brasil fecharam, esse descalabro que aconteceu há anos, e a China está oferecendo comprar cana in natura no Brasil. Está oferecendo comprar cana in natura com preço artificialmente fora do mercado, para simplesmente processar seu combustível. O Brasil já é importador líquido de etanol, meus compatriotas. Nosso país, este ano, já é importador líquido de etanol. Veja para onde estão levando a nossa terra né? Essa, esses canalhas, perdoem, que estão nos governando pela usurpação de que fizeram e ante a certa catatonia do pensamento esquerdista, que, progressista, que paralisou-se na defesa né, dos traumas que não têm acontecido, que não com o principal líder popular do país, que é o Lula. Portanto, a coordenação estratégica aqui pode ser ao modo americano. Como o professor é, é, Luiz já nos lembrou aqui, os americanos fazem uma retórica liberal, mas quando você vai olhar a pesquisa básica, toda a extensão do domínio tecnológico vem a pretexto de encomendas governamentais, de defesa, corrida aeroespacial, de saúde. Agora o exército americano está nos últimos passos de desenvolver a vacina para a dengue. A nossa Fiocruz aqui fez as cepas. Daqui a pouco nós vamos importar a vacina dos Estados Unidos e pagar royalty pela réplica delas aqui. Como se sabe, os americanos não têm dengue epidêmica lá. É mais constante ainda um país como, como, como o nosso. E, por fim, é, a, a, o elemento, de novo, que explica o eixo civilizatório é investimento em gente. Não há como se pensar em desenvolvimento com 21% de vaga para garotos de 18 a 25 anos na universidade. Isso é absoluta bobagem. Não há como se pensar em ciência tecnologia, e desenvolvimento sustentável e ex com evasão de 60% nas três séries do ensino médio. Isso não, é, não há chance nenhuma. Não há como um país ter produtividade com 700 mil casos de malária na Amazônia. Não há como se ter produtividade com 600 mil casos de dengue com a volta do sarampo, com a volta da poliomielite, com a volta da, da recrudescência da mortalidade infantil. Não dá para pensar em desenvolvimento com a escolarização média de nove anos. Isso se explica, por exemplo, os ingleses têm as primeiras universidades ao século XIII. Ou pode ser o experimento coreano. Fez uma revolução, não tem 40 anos no seu aparato educacional, enfatizando a matemática, fazendo a jornada diária na escola ser integral, e estabelecendo a premissa da matemática para as engenharias e as inovações. Isso não quer dizer que o Brasil precise imitar necessariamente, a pressa com que os coreanos focaram na matemática e nas engenharias. Temos aí todo um processo de humanidade também por qualificar, porque é aqui, nessa, nesse outro universo, que se ensina a alteridade. O Brasil desaprendeu a alteridade, mas agora somos, cada um de nós empurrados por gueto individualista, a nossa perpetuidade máximo de com Facebook, a internet veio do caminho, o documento está na rua, e o egoísmo é um problema da humanidade que replica de forma chocante. Isso é o pano de fundo do projeto que eu advogo, e eu não quero descansar muito mais do que cansarei por mais cinco minutos. A partida, dialeticamente, não é tão gravemente difícil de alcançar quanto se parece. Tecnicamente, e é preciso estabelecer isso, tecnicamente o Brasil tem saída. Tem saída compreensível com relativa facilidade. A gente pode usar aqui dois tipos de olhares. Esse momento de desânimo, de pessimismo, de descrença que a conjuntura nos impõe. É esmagador o desânimo, é esmagador o desânimo que acontece nas maiorias populares. Quem está saindo do desânimo está indo para uma revolta sem causa que explica essa exploração proto-fascista que nós estamos assistindo. É preciso ocupar esse sentimento aí com a ideia, porque revolta sem causa só dá em ódio. Nós vamos dar causa a essa revolta, dar razões para a crença, das as pessoas saírem do desânimo dialeticamente. Então, o exemplo do Brasil. Entre 1950 e 1980, este país, com o mesmo céu, o mesmo chão, o mesmo povo, todas as contradições disso, é citado nos compêndios de economia global como um milagre. O Brasil saiu do zero virou a 15ª economia industrial do planeta Terra em 30 anos. A China agora nos tomou esse recorde, mas era nosso por décadas. Tanto o problema aqui, se não mudou o céu, o chão e nem o povo, o problema aqui é que mudou a conjuntura política. E a política está ao alcance da mão de uma democracia. Se a gente postar o povo como o elefante, poderia né, saber da força que tem. Se o elefante do circo soubesse da força que tem, não faria tão docilmente a patinha levantar ao mero estalar de dentro do domador. estava ele ter a consciência. Nós precisamos ensinar a força do elefante nosso povo. O exemplo brasileiro. Ou o exemplo contemporâneo. Como é que a China, como é que, a, como é que a, a Coreia do Sul estão hoje se desenvolvendo? Ora, a China, em 80, tinha um produto industrial que era um décimo do brasileiro. Desculpa um pouquinho, olha aqui. Em 1980, 80 é ontem. A China tinha um produto industrial que era um décimo da produção industrial do Brasil. Hoje, a China tem 16 vezes a produção industrial do Brasil. Diante das mesmas oportunidades, riscos e constrangimentos da questão internacional, sem as vantagens comparativas que nós temos. Matéria de solo, de terra agricultável, de minério, de petróleo, de, de tudo enquanto eles importam quase tudo. Eles precisam do Brasil para comer. E nós estamos aqui batendo cabeça. Portanto, eu creio nisso. Mas a transição começa, e eu termino, com a compreensão de quatro motores que estão em... Primeiro, o consumo das famílias, já mencionei. É preciso ajudar a população a se libertar desse consumimento do crédito e fazer um processo keynesiano, com clareza keynesiano, de gerar empregos aos milhões o quanto antes. Aqui quem tem essa força ainda não é o que importa, mas a força aqui é saneamento básico, é moradia popular, porque são construção, é construção civil, ela emprega muita gente com um problema de qualificação mais sofisticado, menos sofisticado, não importa nenhum insumo do estrangeiro. Isso pode ser ordenado, ainda antes de resolver a equação fiscal, pode ser ordenado por um conjunto de outras ferramentas, de crédito, de agências multilaterais, Basta mudar algumas vírgulas desses protocolos neoliberais. Entupiram a contabilidade nacional. Segundo, a questão do empresariado. Outro motor do desenvolvimento econômico é investimento empresarial. E hoje, pela mesma razão daqueles, o empresariado brasileiro está sem poder investir. 2 trilhões e a dívida consolidada do Estado brasileiro, 400 a 600 bilhões de reais, dos quais caminhando aceleradamente para a crédito de recuperação duvidosa. Resultado prático, nós, de forma imprudente, porque não temos projeto, permitimos, sob controle da esquerda, o poder brasileiro, que 85% das operações financeiras do Brasil se contratassem em cinco bancos, dois dos quais públicos, que estão no cartel, corrupção, e toda a direção desses bancos acaba, dando no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, como pit-stop estágio para entrar na iniciativa privada, de dos e três, três bancos privados, o um de bancos exemplo Itaú, que comprou banco, Santander e Bradesco. Nenhum país do mundo faz isso. Só para vocês terem uma ideia, os americanos revogaram uma série de controles. Isso causou a crise de 2008. Eles já perceberam o grave erro que cometeram, mas remanescem nos Estados Unidos disputando clientes. 5 mil bancos. 5 mil bancos disputam via redução de juros, redução de tarifa, e nós permitimos o vassalagem política que 85% da estrutura financeira país fosse apropriada por. É preciso resolver isso e o LCF não tem ferramenta para. Ou nós entramos nisso, realizar o sistema financeiro, dar um novo papel relevante ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica, reforçar o BNDES na contramão do que eles estão fazendo. Tendo tudo, seis dos três candidatos propõem a privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, ou seja, concentrar mais ainda. Porque é isso que depois tem a questão do setor público, terceiro motor. É preciso que a gente coloque com clareza, sem o que o Brasil não vira o jogo, a questão do financiamento do Estado. Claro que há uma proporção dívida PIB que eu queria qualificar pelo incremento do PIB. Essa é uma decisão que eu tenho tomada comigo. A ideia aqui é botar o Brasil para crescer e administrar os riscos, tensões, sequelas, eventualmente, e a decisão de crescer Vai trazer, por exemplo, o Brasil cresceu cinco pontos sobre cinco pontos, falta energia. O Brasil cresceu cinco pontos sobre cinco pontos, mais dois, vai faltar engenheiro. Vocês também eram tão... Pois é, mas nós já vimos isso ali. No, no princípio do governo Dilma, ainda no rescaldo do Lula, faltou engenheiro no Brasil. Médico nem se fala, médico nem se fala. Então, são constrangimentos, mas você tem que administrar essa tensão, o país crescendo. E não o um país retrocedendo, como perdemos, perdemos quase 9% do PIB nessas loucuras de três anos. Nem a depressão de 29, celebrada nos compêndios de economia como o pior momento do capitalismo, destruiu riqueza como nós brasileiros destruímos nesse ditatino do governo Dilma para cá. Isso tem saída. Tributar mais as heranças, tributar os lucros e dividendos, olhar com peito fim nas renúncias fiscais. Qual é o sentido de fazer renúncia fiscal para estimular consumo de automóvel numa hora como essa? Agora, isso aqui tudo custa voto que vai-se embora. É preciso que os outros votos entendam. Né? Senão, vai ficar uma bela palestra, uma bela teoria né? para o Bolsonaro administrar depois. Fala-me, Deus. Vamos adiante. E, por fim, é, a questão da reindustrialização do Brasil. O Brasil tinha 30% do PIB em 80, hoje remanesce 11% a 10%, tendendo a zero. Aqui é o pior fenômeno de desindustrialização. Um, um intelectual coreano que eu é conheço, está da... escrevendo uma tese sobre o hecatomb de desindustrialização. O Brasil se permite, está se permitindo testemunhar de forma absolutamente apática. E aqui nós temos que ir não pela ideia dos como é, campeões nacionais, só tem corrupção, o nós temos que ir pelos grandes vetores que permitem ao Brasil entrar numa cadeia global. Sem desmerecer nada, são evidências que saltam do nosso balanço de pagamentos. Petróleo, gás, bioenergia, isso é uma evidência. Depois, o complexo industrial da saúde, é uma outra evidência, 17 bilhões de dólares é o que o governo federal brasileiro gasta esse ano trazendo do estrangeiro coisas que têm 80% de patente vencida. E você, com o Instituto a engenharia reversa. Lá na Universidade de Monte paros incubam a empresa com os você faz uma revolução. Né? É evidente que tem outras sofisticações maiores quando chegar em meio de diagnóstico, mas nada que a inteligência inteira, desafiada, empoderada e apoiada, não seja capaz de resolver. A disso, inclusive, quero colocar em debate a lei de propriedade intelectual, porque o Brasil hoje está pagando royalties por inteligência vencida, de forma corrupta, estamos pagando royalties por patente vencida, é preciso né? Foi em debate todas as vezes, e eu estou muito com isso aí tudo. Complexo industrial do agronegócio, todos os fertilizantes, meus compatriotas, todos os defensivos agrícolas, 80% do valor embarcado de um implemento agrícola nos Estados Unidos. Não faz nenhum sentido, nós temos aí uma estrutura com a inteligência uma nova linha para o mundo de defensivos biológicos, de defensivos orgânicos que tem. Eu, Conheço bem a Embrapa e muitas experiências. E eu sei que o Brasil desafiado, a Fiocruz, por exemplo, está fazendo uma nova geração de fármacos. Lá no Ceará, nós levamos É uma nova linha de fármacos de base biológica, que é uma coisa absolutamente extraordinária. O Brasil está pronto para fazer isso, o dinheiro ouvi na conversa. Nós já estamos gastando esse associação aqui, a convergência estratégica. E, por fim, o Complexo Industrial da Defesa. No mundo inteiro, como isto é uma despesa que é a de ser executada pela iminência, nós não estamos em epidemia, nem temos na iminência de guerra, mas é preciso ter forças armadas com a capacidade de dissuasória para afirmar um projeto nacional, senão não há. Você não tem um modelo de defesa, não há como ter projeto nacional, assim como um projeto nacional sem uma política interior, que projete os valores confortáveis a esse projeto nacional, que tem a ver com uma relação de referência. As industriais, transferências tecnológicas sensíveis e ou re, regimes de financiamento rebeldes as interdições que estão acabando de liquidar nossos investimentos argentinos de novo. Então, o Brasil tem aí, na, na questão da defesa, 20 bilhões de reais de gastos por ano. Chegaram a ganhar os chineses uma concorrência para entregar os uniformes do Exército Brasileiro há três anos atrás. Isso foi anulado, mas veja o vexame. Por questão de escala e financiamento, os chineses ganharam a concorrência para fornecer os, os uniformes do Exército Brasileiro. Agora vejam foguete. Né? O GPS que guia as caças e as naus brasileiras, o GPS americano. É brincadeira. Você, então, vamos lá, vamos lá, vamos para a guerra, vamos proteger o petróleo. Então, o camarada dá uma desreguladinha de um grau no GPS, o cara sai de Niterói para Manaus e chega em Angola o mundo inteiro já está se esforçando para usar esse, esse aparato da compra governamental a pretexto de defesa e nós brasileiros, ainda que sem projeto via força aérea encomendamos o KC-390 e desenvolvemos e saiu uma joia e fizemos um acordo absolutamente original na história do capitalismo mundial, os, os suecos nos passaram o pacote completo propulsão, microeletrônico o pacote completo com diversos usos civis potenciais extraordinários do projeto do Gripen. O que é que os canários estão fazendo? Estão entregando a Embraer para a Boeing, para destruir, para fechar. Isso é concretude, isso é o que está em debate. Perdão, porque me apaixonei pelo auditório, mas ciência e tecnologia é hoje o outro nome de independência. É nesse plano que eu compreendo a questão da tecnologia. Tudo mais que se falar de soberania, de mandar do seu próprio nariz, de o seu próprio destino, de ser uma nação independente... O outro nome disso, modernamente, é ciência e tecnologia. Se você tem, você é uma nação independente. Se você não tem, você é um protetorado alheio. E é com essa centralidade que eu quero tratar o assunto. Eu pretendo descontingenciar de forma obrigatória, deixando inclusive por meus sucessores, o imperativo legal que o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia não possa ser contingenciado eu pretendo presidir pessoalmente o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, porque essa é uma praia que eu gosto, que eu quero dar absoluta sensibilidade, sensível prioridade. Eu quero elevar, e vou buscar isso via uma série de ferramentas, Estado e, e, e empresas, via estímulos e coerções democráticas, né, que as empresas acudam, de maneira que nós chegarmos a um objetivo modesto, mas audacioso, de 2% do PIB, investimento em ciência e tecnologia pelos próximos, pelos próximos anos. E eu, vou, e eu vou agora perder uns votinhos depois das palmas. Eu vou estressar a comunidade técnico-científica para me explicar e superar a contradição de sermos o 13º país do mundo em publicação de papers de ciência e sermos o 76º país do mundo em produção de inovação. Isto não é mais razoável, é preciso que a gente de forma iluminista, respeitando toda a autonomia dos cientistas, etc., etc., mas nós somos um país muito pobre que precisa dar utilidade prática para a vida do nosso povo para anteontem. Muito obrigado pela sua atenção. Muito bom. É, duas brilhantes falas e eu fiquei muito feliz de terminar com a discrepância entre ciência e inovação. E esse é o nosso maior incômodo. Eu fiz parte da comissão que escreveu esse documento e o senhor vai ver que o terceiro capítulo dele é só sobre essa discrepância. A gente vive num país que é um grande produtor de commodities, não pode continuar sendo, e o efeito pêndulo das commodities tende a aumentar de amplitude e não vai ter volta. De toda a economia dependendo de commodities vai viver numa montanha russa e a gente não pode passar por esse sofrimento mais vezes. É, a maneira da gente reverter esse processo é a gente ter uma capacidade de aplicar conhecimento em inovação. Isso a gente não está conseguindo. Por que, que não está conseguindo? A primeira explicação genérica é que o ambiente de inovação é altamente desarticulado, burocrático e ineficiente. Mas isso é muito geral. O fato é que nós temos uma capacidade científica, nós temos um cavalo de corrida, preso, mas a nossa capacidade científica é no sentido de produzir pecinhas de conhecimento de um quebra-cabeça que não monta, porque para montar esse quebra-cabeça a gente precisa de inteligência no governo, de um sistema empresarial que funcione de uma maneira diferente do que funciona, o markup na cadeia de manufatura é no começo, como tem cinco bancos, tem também provavelmente cinco empresas que produzem aço, matéria-prima... E esse é o maior preço. Cada vez que você agrega valor, você diminui o markup. E, no final, o teu produto compete com o chinês. Então, instrumento musical, uma chapa de latão, custa mais caro do que um saxofone feito na China, hoje. Então, como é que se consegue isso? Protegendo a indústria do aço ou aportando mais conhecimento na indústria e abrindo o mercado para a indústria do aço? Então, o que a gente precisa entender... É como, ao invés de fazer pecinhas do quebra-cabeça, é começar a montar o quebra-cabeça. E, para montar o quebra-cabeça, a gente precisa da inteligência no governo, a gente precisa do, do projeto Homem na Lua do Brasil, que é a energia renovável, colocando essa comunidade pronta para acelerar em projetos muito mais articulados com missão objetiva. É, uma outra grandeza que a gente precisa é, valorizar e esse é um ponto, né? parece que o problema de inovação no Brasil, ele parte do princípio de descoordenação e despriorização da aplicação do conhecimento. Então, é tudo descoordenado e não há prioridade para isso. A gente tem instituições que foram criadas duramente, e nós somos também apartidários, uma delas é a Embrapa, que o presidente está aqui, que pega os recursos de necessidades de empresas e põe instituições de pesquisa para planejar o seu futuro de de forma a produzir impacto num setor. E, para isso, ela recebe um terço de todos os seus custos e o resto ela tem que conseguir em empresa. Esse sistema disparou. Hoje, ele perdeu a prioridade. Em seis meses, a Embrap vai fechar. Tem um documento sobre o que é a Embrap aqui. Eles estão sem recursos, conseguiram crescer espantosamente é uma organização tipo Fraunhofer no Brasil é, e que não tem prioridade, não tem visão do que é prioritado. Então, a nossa emenda número 9, é, ela coloca... Um... Hã? 95, ela coloca com teto de gastos e fala assim: vamos ver onde dá para cortar e fazer menos barulho. E ciência é o lugar onde a população não consegue ouvir esse barulho. Então, a gente precisa reverter isso rapidamente, precisamos colocar coordenação, inteligência do governo, projetos top-down, para montar os quebra-cabeças de inovação e fazer tudo isso funcionar. Obrigado. Obrigado. Nossa, Nossa, a pergunta é mais rápida. É ah. mais uma. Pergunta rapidinho, senão... Em primeiro lugar, eu queria lhe agradecer, governador, a sua presença aqui, muito importante. Eu li ah, no seu site todo o seu projeto, eu conheço a parte de ciência, da bioeconomia, mas o que eu queria trazer rapidamente é que o Brasil é um país que tem três poderes que tem que dialogar. E como é que o senhor vai conseguir... Várias das coisas que o senhor colocou, extremamente relevantes, vão depender do diálogo com o Congresso Nacional. Como que isso poderá ser feito? É claro que não podemos prever quem vai ser o novo Congresso, mas, sendo a tradição, extremamente conservador. Essa, essa é uma duas questões. O Brasil precisa centralizar no debate. Uma é o rumo, a ideia. O outro é como operar na realidade brasileira esse rumo. E uma coisa tem muito a ver com a outra. O presidencialismo brasileiro traz orgânico a ele uma lógica de impasse. Mas não temos que nos assustar com isso. Pelo contrário, precisamos entender que isso é orgânico para tratar isso como uma variável da realidade irremovível. Qual é a a lógica intrínseca de impasse. É que o órgão que tem o monopólio do desenho institucional, o Congresso, não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade desse molde. Enquanto isso, o órgão que é encarregado com a saúde da economia e a regularidade dos serviços, não tem centralidade no molde institucional. Isso, isso, isso é uma coisa simples de entender e temos que colocar na nossa imagem, na nossa cabeça, para não parecer que é habilidade ou inabilidade de alguém que está ali e tal. Isto posto, eu tenho me dado a trabalhar com a minha experiência. Eu fui deputado estadual de oposição, deputado estadual líder de governo, deputado federal mais votado do Brasil, prefeito, lidei com vereador, governador, lidei com deputado estadual, ministro, duas vezes lidei com congresso. E não me assusta isso. Eu compreendo que é um, um desafio, mas não me assusta e vou dizer por quê. Eu acho que nós temos três atenuantes e um fusível. Eu vou falar isso na Globo, a menina entendeu fuzil. Não, fusível, fusível é o outro. Então, primeiro, primeiro atenuante para a lógica de impasse. Propôs antes dar ao processo eleitoral um conteúdo plebiscitário sobre ideias. Por isso que o caudilismo faz muito mal. O Haddad é uma excelente pessoa, dou um testemunho para todos aqui, é uma figura queridíssima minha. Meu amigo, eu estou ficando problema porque meus adversários são é quase tudo colega e tal. E... Você tem que dar pancada com todo jeito e tal. Né? E o Haddad é essa figura. Mas o Haddad ser, quer dizer, o atributo do Haddad presidente, indicado do Lula, isso vai dar merda, não tem a menor dúvida se acontecer. Porque se der certo, não dá certo, compreende? É. Pode dar certo eleitoralmente, mas não dá certo porque... Tem que propor, tem que botar a cara para bater, falar que vai aumentar imposto, descartelizar o banco. E eles vêm para cima e diz, falam de você, falam do seu pavio curto, que você é destemperado, que é não sei o que e tal, ou se você é ladrão, então queima. Escapou, escapa você a ideia. Isso diminui dramaticamente a lógica de impasse. Segundo, do general Dutra até hoje, todos os presidentes brasileiros se elegeram com minoria no Congresso. Todos. E todos tiveram poderes quase imperiais nos seis primeiros meses a um ano. Portanto, o tempo da reforma são os seis primeiros meses. E qual é a lógica? O Congresso se constitui num laço com o povo. Essa conjuntura aí é péssima para a gente dar exemplo, mas o Congresso não é essa aberração toda que este aí parece, não. O que tem um problema de relacionamento. Ele se elege com o povo e essa relação ela vai se dissolvendo com os meses. E ele vai sendo preso, o povo volta para casa três meses depois, não lembro nem o nome do deputado em quem votou, e o Congresso do Brasil, como todos os outros, é cercado de lobbies, grupos de pressão, de interesses práticos, tá? quase sempre dissociados com o interesse popular. Portanto, é preciso aproveitar esse tempo em que o laço da energia, do calor da política, da constituição mesmo do mandato, tá? então seis meses é o tempo da reforma, e é seis meses mesmo, em vez de ser o primeiro dia, é seis meses chamar, mediar, discutir, respeitar o conservadorismo. mas O medo da mudança é uma coisa inerente ao ser humano. E vamos lá, e traz a mediação das universidades, que estão muito distanciadas, de propósito, o poder político mediocrizou-se e afastou a universidade. E no mundo inteiro a convergência da universidade é instantânea. Instantânea, vem ali. Como é que faz? E tem um milhão de pesquisadores trabalhando calculatorial da previdência, modelos previdenciários de pilares o mundo inteiro está cheio disso e o Brasil afastou a universidade. Terceiro, o pacto federativo rasgado é uma tragédia, mas tem um lado bom. Por quê? Porque quem tem experiência como eu, sabe que o centro de gravidade da política não é Brasília. O centro de gravidade da política é a federação, os governadores e prefeitos que constituem os deputados. Portanto, se você quer fazer uma negociação de atacado, converge um novo pacto federativo. O Rio de Janeiro quebrado, não tem saída para o Rio fora de um pacto federativo novo. Não tem energia no Rio capaz de resolver o problema do Rio. O Rio Grande do Sul, não tem saída O Rio Grande do Sul. Já estudei. Minas Gerais, não tem saída Minas Gerais se não tiver uma interação com o um novo desenho do pacto federativo. E aí tem que se colocar com o objetivo de restaurar as energias da federação. E concentrar o sacrifício na União, que tem mais margem, que não tem limite para endividamento, que não tem uma série de de ferramentas que a ortodoxia não quer deixar acontecer. Mas isso tudo energiza a política e restaura o ambiente do país crescer novamente e qualificar serviços públicos. Portanto, trocar no atacado a ideia de cooptar deputado pelo suborno, para o presidente virar testa de ferro, o PSDB fez isso, nunca mais ganhou a eleição nacional, o PT fez isso, o presidente Lula está na cadeia. É evidentemente que esse caminho não funciona. O caminho que funciona é correr o risco de fazer uma negociação de atacado e a mediação de estados e municípios dos governadores. Terceiro, quer dizer, o fusível agora. O fusível é convocar o povo, o que remanescer de passe, convocar o povo para votar, diretamente, através de plebiscitos e referendos. Só assim uma sociedade madura enfrenta seus, suas, suas contradições. Você imagina que algum congresso vai revogar privilégio previdenciário? Sabe quem são os privilegiados? Os juízes, os, os políticos, andam tudo apavorado. Qualquer garoto do Ministério Público agora tutela os prefeitos, representa contra governador, manda prender. Qualquer garoto. Virou baderna completa a institucionalidade brasileira. Agora, imagina um deputado lá no gabinete dele: só vamos acabar com o privilégio de que o, o, o, o auxílio moradia, não sei o que e tal, para juiz que tem residência, é uma imoralidade e agora vai ser ilegal. O cara disse assim: o senhor vai votar esse negócio aí mesmo? trancadinho no gabinete, meu irmão, meu irmão. e o povo em casa, falando mal dos políticos. O deputado faz o quê? Então tem que mandar o povo votar. Olha aqui, os privilégios. Vota aqui. Você quer que mantenha o privilégio? Vamos mandar 90 a 10 a gente mandar plebiscito. Por isso que a elite brasileira não tolera a ideia de plebiscito e eles ficam falando que é chavismo. E, e rezar, né? Tem, sempre ajuda muito. Sou Edson Watanabe, diretor da COP. Queria agradecer mais uma vez a sua visita ano passado. Estive lá. E falar de um, alguns comentários que eu ouvi no final da palestra dos professores. Disseram assim, esse cara estudou direitinho os números e está sabendo das coisas. Acho que foi um bom comentário. Gostei de ouvir que vamos chegar a 2% do PIB, mas falando do sistema judiciário, eles já estão a mais de 2% há algum tempo e dizem que vai subir mais. O Sério? resto do mundo, o judi sistema judiciário, o resto do mundo é, seria um quinto disso, aproveitando aí que foi... De... Bom, é, eu fui intimado pelo presidente aí a ser o coordenador da reunião magna da Academia Brasileira de Ciência do ano que vem. É, logo... Na hora, eu senti bastante honrado, mas logo depois, uma acadêmica falou assim, bem feito. Mas o tema são os 17 ODS, que eu não sabia na época. É, são as os objetivos do desenvolvimento sustentável. E tem o quarto, o primeiro é a erradicação da pobreza, etc. O quarto é o da educação, que parece que funcionou bem no Ceará. Eu acho que aquilo que você falou sobre 21% de jovens chegando à universidade, mas que terminam o ensino médio, é pouca coisa acima disso. Então, é tem que dar uma mexida muito grande. Eu acho que começa pela valorização do professor. Ninguém quer ser professor. Eu digo, repito sempre, que eu sou brasileiro, apesar de muita gente não acreditar, né? E fiz o doutorado do Japão e lá eu descobri que político é chamado de professor. E um dia eu perguntei, mas todo político dá aula? Não. É porque é o tratamento mais respeitado. Nós precisamos fazer algo similar. Isso foi feito no Ceará, também tem a ver com isso. Dizer, hoje, pouca gente quer ser professor, principalmente no ensino médio. Não é reconhecido pela própria eu acho que precisa de algo grande. Outro ponto que eu acho que precisa reverter esse problema da inovação é que o jovem, ele não está confiando e não quer arriscar. Eu fiz uma palestra na USP um ano e pouco atrás, 50 alunos, perguntei quantos queriam ir para o mercado, 46 querem ser funcionário público. Como é que a gente vai resolver isso? Eu acho que tem que melhorar a confiança. Talvez o seu discurso todo sempre esteja no caminho de aumentar a confiança e aí ter mais jovens querendo arriscar e aí sim aí uma, uma Apple ou alguma coisa desse tipo. Obrigado. Oi, eu vou só fazer uma última pergunta. É Meu nome é José Otávio, eu sou responsável pelas relações exteriores do Centro de Ciências e Matemáticas e Naturais da UFRJ e lá a gente tem muitos jovens que querem arriscar, e muito. É, primeiro, quero dar um abraço do pessoal de Reri Eitaba e Amanayara no Ceará, que são os donos lá da, das coisas. E a pergunta é a seguinte, inteligência artificial, como você vai colocar? Porque esses jovens estão fazendo empresas maiores e querem lançar ano que vem, no Ceará, no dia do eclipse, o projeto Minerva Marte, juntando todo mundo para levar o homem a Marte, saindo aqui de um projeto do Brasil. Olha, não há educação é, sem uh, professor. E o professor significa basicamente um retreinamento profundo e o devido prêmio pelo entusiasmo de trabalhar. Isso é uma obviedade, é um truísmo. Nós lá no Ceará nós começamos tentando resolver isso, que é a parte óbvia, prédio, qualificado, Professor melhor remunerado, eu, quando governador, tinha um objetivo anunciado de superar no Estado o salário da iniciativa privada. Que no Ceará bate um bolão também na educação. 40% das vagas do Ita, esse ano, foram conquistadas por cearenses. Um deles, um deles de escola pública, os outros 39 de escola privada. Mas já já vai começar a vida da escola pública. Mas o resultado pedagógico, cumprido esta etapa, não foi tão brilhante. Foi aí que nós, pela tentativa erro, descobrimos que tínhamos que fazer outras coisas. E foi tentativa e erro porque não havia manualização. E a ideia básica que nós percebemos tem duas naturezas. Primeiro, paradigma pedagógico. A educação que se oferece ao jovem brasileiro, isso, quanto mais velhinho ele vai ficando, passou dos 12, 14 anos, vira uma tortura ir para a escola. Ele tem que tomar banho, pentear o cabelo, calçar um sapato, tudo isso é muito ruim. Né? Pegar o ônibus... Nessa idade é um horror. E chega lá o professor se esforçando na lousa com o giz, dizendo, Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil dia 22 de abril de 1500 por acaso. Para o menino Google em casa, se ele tiver um desses oclinhos, coisa ele pode viajar com o Pedro Alves Cabral na nau, ele pode, Terra Vista, ele pode ver a primeira missa, assistir na internet. Então, isto é, essa, essa escola do Decoreba é um lixo. Nós precisamos jogar na lata do lixo. Isso exige todo um retreinamento, requalificação, remotivação, e a ideia de fazer isso contra, contra a remuneração, prêmios e uma emulação. Que nós, e o mais lindo lá no Ceará é a emulação que se criou. É então, uma emulação, não é salários espetaculares, enfim, nós pagamos o piso, e um pouquinho mais em alguns lugares, e nós reforçamos o dinheiro dos municípios, com a mudança na lei do ICMS, que eu pretendo fazer, com uma condicionante da renovação do FUNDEF, FUNDEB, que agora vai caducar. Então, lá é o seguinte, o município recebe, o, se ele atingir os scores de, de avaliação, ele recebe um adicional do ICMS. Então, os municípios passaram a rivalizar, nós damos as boas práticas, fazemos o treinamento, a supervisão, a melhor escola adota a pior escola, um processo de jumelage, né, de... De, de, de um uma assume a adoção mesmo das boas práticas, enfim, tem todo um conjunto de coisas. Isso é um, um lado da questão. O outro lado é subfinanciamento, porque essa escola nova ela tem que ser em tempo integral e ela tem que ser profissionalizante. Né? Não necessariamente todas, mas ela tem que ser em tempo integral todas. E hoje você tem muito poucas. No Ceará nós já temos uma de cada três Começamos a fazer pelos ambientes da periferia mais pobre. Toda essa garotada, a evasão escolar, a, o nível de a evasão, a evasão escolar nessas escolas é zero, o nível de aprovação é 96% e todos os alunos são, são supervisionados individualmente. Uma avaliação aqui por indivíduo. Não, não é negócio de amostragem, nem, nem, nem progressão automática, acabou isso lá. Não tem mais isso. É tudo avaliado individualmente com reforço escolar. Pra, também a outra grande causa de evasão é a disfuncionalidade de idade séria, que a garotada começa a ficar desestimulada de ficar convivendo com a turminha mais nova, que ele já ficou mais velha, é um, é um terror. E chegamos à sofisticação, por exemplo, na escola, na escola, da, na, no fundamental, de aluno autista, é um professor para cada um, Não custa nada. Um professor para cada autista, isso tudo funciona. Aí tem um centro de línguas de adesão voluntária. Está disseminado, em Sobral tem um centro de línguas e laboratórios, para despertar vocações para as aptidões física, química, matemática, etc. E o subfinanciamento tem que ser resolvido, primeiro, com a revogação da Emenda 95. Que é uma aberração que se introduziu na vida brasileira, que já está comprometendo o próprio custeio dos institutos federais de educação, por exemplo. O próprio custeio já está colapsando. Heriutaba e Amanayara, estão pertinho da minha cidade, Sobral. Satisfação de lhe ouvir mais uma vez. Ah, essa é uma casa que festeja é, o dá valor à questão da racionalidade, da didática, qual você é um mestre. É bastante Obrigado. racional no seu raciocínio, bastante didático. Então, aqui eu acho que você ganha votos com, com, com essa postura que você coloca aí. No entanto, eu estava lendo ontem o terceiro livro do Harari, e numa das passagens que ele coloca lá, ele diz o seguinte, numa eleição, o voto não é feito por pessoa usando racionalidade, mas emoção e paixão. E o que nós vemos aqui no Brasil hoje, nesse processo eleitoral é que uma pessoa, os candidatos racionais estão, digamos, perdendo o voto, o Jotão não adquirindo a liderança dos votos, e aquele que não tem nenhuma racionalidade, nenhuma proposta concreta, por um simples acidente, um simples fato lamentável que ocorreu, de repente passa a crescer, que claramente demonstra uma emotividade, uma paixão que está no eleitor. Como é que você vê essa questão certo, da, da, da, da eleição, de em que pé está neste momento? Eu gostaria de ter essa sua visão nesse momento. A solução para isso é achar um ponto de equilíbrio. Né? Então, se eu estou conversando com a liderança do pensamento científico brasileiro, evidentemente que ficaria muito exótico. Né? Eu fazer aqui alguma coisa de... Né? Eu já sou meio avesso a isso. Né? Tem um horror esse populismo latino-americano que acho que nos faz um mal tremendo. Mas a relação com, a, com o povo, eu sou um velho ganhador de eleições. No Ceará eu nunca perdi nenhuma, e no dia que eu perder, eu caio fora, porque as pessoas que me conhecem não votam em mim, como é que eu vou votar? Isso aqui é uma pinicadinha no Haddad. Pronto, uma emoção também é fazer as pessoas rirem. né Então, isso é uma emoção. Eu fiz de brincadeira aqui, então, né mas, veja bem, não deixe que a sua expectativa e a sua militância seja abatida por pesquisa. Pesquisa é um truísmo, é um retrato de um momento, pesquisa eleitoral. E a vida não é retrato, a vida é filme. Então, essas eleições são eleições completamente únicas na história brasileira. Mas, se você quiser compará-la, é uma eleição semelhante à de 89. Uma diferençazinha, que não é trivial, dada a... O que é que é 89? É um fim de ciclo, né? o país encerra a ditadura, tem o trauma né, do governo, da morte do Tancredo e, o, e a assunção do Sarney. Olha aí como muda pouco. PMDB, a merdalhada geral de corrupção, de fisiologia, de inflação, o diabo, e não há uma liderança natural. Então, a população, em 89, olhou para o processo, as lideranças tradicionais não decolaram. Aureliano Chaves, Ulisses Guimarães, né, que eram as pessoas que vinham das estruturas, estavam muito desmoralizadas, e a população inclinou-se por uma coisa que hiperfraturou. É impressionante olhar isso hoje. E aí vem o Collor, que foi empacotado pela grande mídia como a resposta àquele momento. Então, era o um moralizador, era o um caçador de marajás, o um homem que ia moralizar, botar o país em ordem com a chicotada, e fazia a apologia da modernidade neoliberal, não muda nada, né? Olhar o discurso do, do Amoeda igualzinho, igual, é uma coisa impressionante. E aí você vai e o Lula aparece como negação né, desse negócio aí, como uma ruptura grave. E surge um pensamento que tentou cicatrizar 64. Surge um pensamento que é o trabalhismo e um certo socialismo democrático, que sempre tiveram uma entrada na classe média o socialismo democrático e o trabalhismo entrada no povão. Mas o Brasil mudou radicalmente de 64 para essa data. E aí você vai ao processo eleitoral, vai o colo lá embora Bolsonaro e vem aqui o Lula o, o, o Brizola e o Covas ali mais ou menos no empate e aí algumas coisas específicas aconteceram. Por exemplo, o Brizola por conta de 32 não vai a São Paulo Mulhambos paulistas, não sei o quê, papapá. Resultado, o Brizola perde para o Lula por 400 mil votos no Brasil. Todas as simulações de segundo turno, o Brizola ganhava do Collor, o, o, o, o Covas ganhava do Collor, e o Lula, por antipetismo naquela época muito violento, perdia para o Collor. E o Brasil optou 400 mil votos. Um incidente, o Lula passou e deu vitória ao Collor. Tudo é muito diferente. Aquela era uma eleição isolada, esta é uma eleição em que estruturas vão ter um peso aí de 2%, 3% no mínimo. Então, por exemplo, por que, que a Marina começa a assumir? Primeiro, por, por a falta de identidade, de posicionamento, e segundo, uma absoluta indigência estrutural. Tem um candidato a governador, não tem um candidato a senador em canto nenhum, e essa é uma eleição que vai ter uma influência em dois, três, quatro pontos, pode acontecer, críticos para fazer a diferença. O protesto. Está indo embora, que é a negação da política. Se não for a facada, que é uma tragédia mesmo, ele já estaria desmilinguindo. Mas ele é o cabra marcado para perder a eleição no segundo. Se a gente não cometer imprudência. Por quê? Porque a rejeição dele é a maior de todos. Se nós não cometemos imprudência, não botarmos o egoísmo, a justa, o justo apetite partidário, são naturais, mas pensar um pouco no país, a gente derrota ele. Tenho confiança nisso. Claro. Ele tem mais cabelo do que você, então. FGV. Sei bem, sei bem. É voluntário, pode votar. Não, deixa eu concordar consigo, o problema da gente estar confinado para falar sobre a questão complexa, e eu ainda abusei da sua paciência, acaba sendo telegráfico onde não, não se pode ser telegráfico. Eu dou muito, eu sou profissional do direito. Então, não seria eu a negar a importância da ciência em si mesma, das humanidades, mencionei aqui que é aí que se constrói a alteridade, tanto, e, e mediei, como eu disse lá na origem, mediei o conflito a minha questão, entretanto, é, assim, é, é pragmática do seu ponto de vista dos furos por onde se esvai a poupança nacional brasileira. Então, o Brasil já passa de 15 bilhões de dólares o custo de patente, o custo de royalties. E nós precisamos, por causa disso, tapar esse furo, o quanto antes. Não quer dizer, em nenhuma hipótese, antagonizar patente com ciência, em absoluto, em absoluto. Eu sei que não existe pobre de nível médio, ainda que ele não tenha uma profissão técnica, treinada, etc., basta que eles tenham uma escolarização qualificada, em nível médio, eles se evadem da pobreza e da miséria. Tanto não há esse antagonismo na minha cabeça. Apenas eu quero resolver o problema. E a brincadeira, a brincadeira, assim é porque é uma fórmula da gente fazer as coisas com bom humor. Eu me preocupo, agora eu vou fazer racionalmente. Eu, o Lula indicou a Haddad, candidata a prefeito de São Paulo, e o Haddad postulou a reeleição e perdeu no primeiro turno para um façante como o João Dória e tirou 16% dos votos, perdendo em todas as zonas de São Paulo. Pronto, falei sério. Eu continuo sério. Vocês estão rindo eu continuo sério. Vamos fazer essa brincadeira com o Brasil? Vamos? Vamos. Não tem problema nenhum. Ele, por exemplo, se for para o segundo turno, eu voto nele. Simples assim. Como votei nos últimos 16 anos, engolindo tudo que eu não precisava engolir e agora passado tudo, está lá, ele foi para o Ceará eu que sou de lá eu que sou de lá não aceito o apoio do Onísio Oliveira denuncio Onísio Oliveira porque é golpista está lá e ele vai e desce no Ceará e abraça Onísio Oliveira eu estou sem palanque em Alagoas porque eu não aceito a aliança que o meu partido fez com o Renan Calheiros filho eu ainda podia até relativizar, eu não aceito o Haddad vai lá e abraça o Renan Calheiros, pois eu, nessa eleição, provavelmente não irei a Lagoas, porque eu não vou me deixar fotografar com o Renan Calheiros, porque essa intransigência faz parte da minha linha de conduta no Brasil. Sempre assim. Agora eu falei sério para cacete. <risos> Ciro, então, nós temos já notícias da sua assessoria, não, vamos continuar. assessoria reprograma. Não. Ah, é? Reprograma o voo. Eles estão dizendo aí que tem voo, aí que vai, tudo bem? É o ano de jatão da tá Gol. Bom. Então, tá bom. Eu ando de jatão da Gol, ele não me tá espera, bom. mas como então, é ponto quero... aérea, a gente dá um jeito. Eu quero fazer um comentário Isso. só. Toma o controle aí. Fazer um comentário alô, que é o seguinte. Alô, alô É, alô. Fernando, Oi. então vamos pegar mais três. Vê aí, tá bom? É, olha, eu controlo. Eu, eu... Eu controlo o público aqui e você controla a sua assessoria. Perfeito. <risos> tá bom? bom, eu quero só aproveitar o que disse o Edson o Watanabe sobre a reunião magna do ano que vem, né? que vai ser sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. E eu queria aqui fazer um convite e uma proposta, né? caso você seja eleito. A proposta é a seguinte... É, o presidente eleito tem a possibilidade, a sua equipe, de fazer alterações no orçamento para 2019. Certo? E eu acho que é uma oportunidade que não deve ser perdida de manifestar concretamente sua visão sobre a importância de ciência e tecnologia, né? aumentando os recursos para ciência e tecnologia em 2019. Então, essa é uma proposta que eu faço. O convite é baseado na seguinte observação, caso você seja eleito. Nos Estados Unidos, quando novos membros da National Academy of Science tomam posse, o presidente dos Estados Unidos costuma ir lá. O Trump não vai, mas o Obama ia, está certo? Ia prestigiar a, a, a cerimônia. O último presidente do Brasil que prestigiou uma posse de novos membros da academia foi Itamar Franco, que é fui ministro. Então, eu quero convidá-lo, caso você seja eleito, para vir à posse, Novos membros da Academia que ocorrerá no Museu da Manhã, aqui no Rio de Janeiro, no dia 15 de maio de 2019. A nota na agenda, combinado. <risos> Essa é uma promessa fácil e prazerosa de fazer. Não, mas vocês vão ver. Eu estou sentindo que eu vou ganhar a eleição. Vocês vão ver. Vocês vão ver o nível de intimidade que nós vamos celebrar. O Brasil precisa de vocês muito mais do que vocês supõem mas muito mais do que vocês supõem. Eu vou usá-los, mas pesadamente. Candidato, eu sou antropólogo e sou do Museu Nacional. E eu digo isso só para não precisar me estender. Eu queria saber como é que o modelo que nós todos queremos de desenvolvimento nacional vai avançar, vai realmente realizar um desenvolvimento nesse país sem criar desertos para trás desertos que não são só museus incendiados, mas também são bairros inteiros abandonados nas nossas cidades, índios abandonados, Amazônia desertificada. Como conciliar esses dois pontos do nosso dilema? Talvez o Brasil seja o último país do mundo que possa dar ao planeta Terra um exemplo prático né, do que são esses conceitos meio metafísicos, meio que posto numa retórica identitária, quando deviam permear a própria compreensão de estarmos diante da vida na Terra, que é a ideia de desenvolvimento sustentável. E trás para diante. Na Amazônia, que eu conheço bastante detalhadamente, um zoneamento econômico e ecológico é absolutamente praticável. Absolutamente praticável. Hoje, o Brasil tem 66% do nosso território já sob proteção. 66%. Nenhum país do mundo tem nada parecido. O que nos solta é que os americanos chamam de enforcement. A gente não tem propriamente uma palavra, a gente chama que lei que pega. Né? Nós precisamos fazer que as leis peguem. E aí não pode ser só a ideia da repressão, porque veja como o nosso país é estranho, para ficar numa palavra, ou diria melhor, as nossas, nossas lideranças são estranhas. Não é? O Brasil, na década de 70, 80 e ainda comecinho da década de 90, atraía migrantes do Nordeste, do Sul, para a Amazônia, e a condição sine qua de titular a terra imposta pelo INCRA era desmatar a metade. Veja o que eu estou dizendo. Era condição legal para o cidadão receber a titulação da terra, saindo do ambiente dele do interior do Ceará, do interior da Paraíba, da metade sul do Rio Grande do Sul, que decaiu economicamente de forma violenta. Esses são os grandes fluxos migratórios foram para a Amazônia e a condição era, se você desmatar a metade, nós vamos lá, testamos, e você pega o título de terra. E essa gente agora está criminalizada por aquilo que deram a ela como condição sine qua. E nós não treinamos essas pessoas, elas só sabem fazer uma coisa, que é a memória que eles trouxeram da metade sul e do nordeste, é criação extensiva de gado. Criação extensiva de gado. E aí não tem... Não tem... Introdução de, novas, de novas, novas atividades econômicas. Por exemplo, descobriu-se na Transamazônica, ali na altura de Altamira, que, que o, o, o, o, o, o cacau que devastou-se no recôncavo baiano pela revastória de bruxa, dá lá uma produtividade quase duas vezes do o cacau da Bahia. Descobriu-se. E aí começou-se a produzir cacau. Alguém descobriu uma essência, uma madeira da Malásia, uma certa indenização, porque a Malásia biopirateou a nossa seringa no, no, no, no meados do século XX e tomou o mercado do Brasil, porque era, era, era extrativista e lá eles são intensivistas na produção de coisas. E agora essa essência está lá sendo produzida, mais cara do que o mogno. Tudo por acaso. Se a gente faz o um zoneamento econômico e ecológico, a gente desestressa a floresta para trás, porque a lógica é desmata, bota o gado, a terra morre, Desmata, bota o gado, a terra morre e fica esse deserto que você está falando. Então, isso é uma evidência. Na questão urbana, parece que há uma centralidade hoje que você precisa fazer um repovoamento dos centros das cidades com moradia. Porque os centros, por regra, são hiperinfraestruturados, fibra ótica, gás, energia, enfim saneamento, etc. E as pessoas, pela especulação, e eles chamam... É que chama, tem um nome. Gentrificação... Hein? Eu estou aprendendo esses nomes, gentrificação. Então quando a infraestrutura chega, o povão pobre é empurrado para fora. Só o Estado pode fazer uma mudança. E aí você tem algumas experiências que já estão começando a acontecer. Na outra parte metafórica da sua, da sua expressão, e eu na hora que você me disse de onde vem, já me deu a mesma amargura que eu que eu tive quando eu assisti ali. Sabe, eu tive duas vezes, pela primeira vez nos 60 anos de idade, vergonha de ser brasileiro. Uma foi quando eu vi compatriotas nossos, queimando roupa de crianças e mulheres, migrantes, da. É, refugiados da Venezuela, queimando roupa e cantando o hino nacional. E a outra foi quando eu não acreditei que estava vendo o Museu Nacional se queimando. Eu tive vergonha duas vezes de ser brasileiro nesses últimos dias. Né? Sinal de que esse é o pior momento da vida brasileira. Isso daí tem a ver com a recelebração do país, né? com trocar o... A pedra que entrou no coração aí, de, no lugar do coração das nossas elites, e forçar a mão. Isso só acontece energizando a política, esquentando a política. Só fazendo sim. Bom dia, Ciro. Meu nome é Pedro, sou mestrando do, do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Vou fazer vocês bem objetivo aqui, tá? É, primeira pergunta. É, como a comunidade científica pode ajudar a superar o problema do desemprego? A segunda, o que você acha de programas de empreendedorismo para cientistas? Como exemplo, eu posso citar o Programa Jovem Cientista do NIT-Rio, Núcleo de Inovação Tecnológica, que fica lá no CBPF, é, é, para alunos de pós-graduação e o que tenha o apoio do CEPRA-RJ, e que ensina postulantes a cientistas a empreender e desenvolver startups. E terceira, qual é o papel de órgãos como a FAPERD, aproveitando que o Raul está aqui, é, qual o papel de órgãos como a FAPERD é, terá no seu governo? Veja, eu vou dar grande centralidade à questão técnico-científica por tudo quanto eu tentei demonstrar hoje aqui, ainda que abusando da sua paciência. Mas uma das tarefas que o Brasil precisa fazer, em linha com as melhores práticas internacionais, é dar caminho para jovens inovadores empreender. E isso basicamente tem que ser feito com venture capital, que é um tipo de capital que não lhe exige garantias e nem, nem, nem, nem, nem sociedade, nem é empréstimo, nem juro. é uma associação a um capital de alto risco que se remunera pelo êxito do empreendimento. Isso supõe um desenho de estruturas que o Brasil não tem. Tem uma experiência em Santa Catarina, uma experiência no Rio de Janeiro, uma experiência no Ceará, mas não tem uma experiência nacional com a centralidade devida, não é? Venture capital é uma coisa muito arriscada, portanto, exige uma incionalidade um colegiado em que vocês terão um papel essencial para julgar né, a potencialidade daquilo, para não haver desperdício, nem, nem corrupção, nem clientelismo, que infelizmente são pragas das nossas práticas tradicionais na política. A outra coisa é incubar, porque normalmente o jovem cientista ele não tem capacitação gerencial instantânea. Né? Então... Acesso ao mercado, compreensão da, da gestão, contabilidade, administração, práticas, etc. Uma série de questões. Isso tudo se produz na experiência internacional com incubadoras de empresas. Isso é uma coisa que também funciona bastante bem. Isso é o papel que nós temos muito pesadamente de germinar no Brasil. Bom dia, boa Mestre, tarde. Boa tarde. É é uma questão que aqui nesse encontro que nós estamos tendo esses dois dias aqui na, na academia, sobre os projetos, grandes projetos de cooperação internacional, além da questão de recursos que o Luiz levantou muito bem, né, que inclusive já foi respondido sobre a sua perspectiva para o próximo ano, que está nos agoniando extremamente, é a questão também da burocracia. Né? Então, a gente, qual, que critérios o senhor usaria para estressar essa máquina extremamente burocrática que atrapalha profundamente a ciência brasileira? Então, nós fizemos um esforço muito grande, a Academia, a SBPC, a Helena, né, todas as entidades, para criar o um marco legal que está na Constituição brasileira, aprovado por todos os deputados e senadores, por unanimidade, e, no entanto, isso não tem realidade na prática. A gente continua com burocracia tremenda, atrapalhando profundamente a ciência brasileira. Professor, uh, agradeço, à SBPC terá também um papel de grande centralidade, porque eu acompanho desde longa data. Eu tenho acompanhado com a professora Helena... Essa questão, aonde eu me encontro com cientistas, surgem essas questões. Uma vez encontramos o reitor da Universidade do Hospital Einstein. E ele absolutamente indignado, porque ele não consegue importar reagentes, ele não consegue importar microscópios, ele não consegue... E eu já me contaminei com isso, estudei o marco depois dessas reflexões todas, estive ali com jovens cientistas, e assim, a minha ideia, eu estou brincando, então é uma brincadeira aqui, porque eu ando de bom humor, né? Mas a minha ideia é criar virtualmente o Ministério do Absurdo. Né? Ele vai durar seis meses e a ideia é basicamente virtual. Não precisa contratar ninguém, vai ter na internet né, um, um lugar onde os brasileiros podem denunciar absurdos. E eu vou resolver pessoalmente, em cima da perna, como eu já fiz quando governador, aquilo que for essencial, alguém vai me explicar. Vai ser sumário. Essa norma aqui que diz que tem que ter quatro cores uma, uma embalagem de remédio. Existe essa norma da Anvisa. Quem botou esse, esse tatu nesse toco aqui? Me explica qual é a razão de ordem pública e tal. Então, está revogada. Então, eu vou... Sabe o Hélio Beltrão? É um, é um pouco... Falando sério, eu quero fazer um pouco... E assim, todo este entulho será revogado. E vai se inverter a relação. Se alguém que merece confiança, salvo excepcional decepção, o nível, exemplarmente, é a comunidade científica. Se o país é assim, não, o cientista está usando dinheiro para roubar, não é provável. Não é provável mesmo, estatisticamente, pode se confinar. Então, inverte a lógica. No Brasil, é um legado lusitano que você não resolve a contradição da vida e inventa uma lei. Não tem a lei, a lei do, do teto é isso, não existe isso em nenhum lugar do mundo. O mundo inteiro tem um tormento, o mundo moderno não existe mais, não existe, não né? Mas é o legado, né? Do, e por trás disso toda a igrejinha de poder. Não é preciso desmontar, e é assim, vocês podem fazer, eu já disse à professora Helena, pode fazer a lista. Pode fazer a lista que vai ser revogado sumariamente. E haverá uma ouvidoria do meu lado, né, que esse ministério será extinto em seis meses, mas a ouvidoria de ó, oh, apareceu um absurdo aqui que não tínhamos visto ainda. Traz o um absurdo que eu vou resolver. Nós estamos fazendo no Ceará. Então, pegamos o seguinte: como é que faz o licenciamento de uma empresa? Tudo tem razão de ser, lusitanamente falando, com todo respeito aos nossos irmãos. Tudo tem razão. Então, é o seguinte, você pode abrir um, um comércio sem o alvará do bombeiro? Não pode. Ó, aconteceu aí o museu. Então, você pode abrir uma empresa sem a vigilância sanitária, ver as condições de salubridade? Não pode. Você pode mas você pode fazer diferente. Por exemplo, como é que a gente está fazendo agora lá? A ideia é que a gente tenha um manual bota as normas do bombeiro, bota as normas da vigilância sanitária, bota as normas da fazenda municipal, da fazenda estadual, da fazenda federal, bota tudo no manual e o camarada assina dizendo que leu e está de acordo e aí solta o alvará e ele entra em funcionamento e a fiscalização vem depois claro que é assim porque aí se inverte a presunção eu presumo que você é decente e vou dar tratamento severo à exceção que é o que nós vamos fazer Vamos. Vamos. correr lá para o Jatão. O Dr. Carlos Gadelha eu só estava aí, eu não tinha visto. O Dr. Carlos Gadelha, Fiocruz. Então, só para encerrar, eu agradeço muito a presença do Ciro aqui. Desejo-lhe boa sorte na campanha. Agradeço a presença de todos vocês. É... Quero dizer também para os participantes do simpósio que nós estamos organizando, nós vamos começar um e meio em ponto, porque afinal de contas as ideias só não bastam, é preciso ter algum alimento nesse, nesse meio tempo, tá bom? E vamos em frente então, uh, espero ter outros candidatos aqui também, vamos discutir com eles, com a intenção muito forte de colocar ciência tecnologia e inovação na pauta, Dessas eleições. Então, eu agradeço a sua contribuição para colocar esse tema Prazer. em pauta. Muito obrigado. A sua cabeça está lá no charado. Só se eu levantar, vai ter a foto na parte.